9 comidas mais estranhas do mundo. Alerta para as pessoas que têm estômago fraco. Aliás, se você estiver com fome, é possível que perca vendo esse vídeo. Aproveita e deixe nos comentários qual você teria coragem de experimentar e manda esse vídeo para um amigo que te acompanharia nessa. Bom, vamos às curiosidades de hoje. 1. racal da Islândia Essa iguaria é feita para o festival de inverno da Islândia. O prato é, na verdade, carne de tubarão estragada, que foi enterrada e deixada alguns meses no solo para se decompor. Após esse processo, a carne é deixada em um escorredor, por dois meses ou mais, deixando uma polpa branca comestível. O único jeito de tornar a carne de tubarão comestível é esse, já que ela possui altas quantidades de ácido úrico. 2. Caracóis de Paris O famoso escargot. Que significa caracol em francês, é uma comida popular na França. Os escargots têm baixo teor de gordura, alto teor de água e proteínas, além de serem saborosos. Na verdade, a humanidade come caracóis desde os tempos pré-históricos. 3. Tarântulas fritas do Camboja Exatamente, aranhas fritas. Essa prática de fritar aranha começou em tempos de pobreza do país. Mas hoje em dia se tornou algo que turistas e nativos procuram. Em dólares americanos, o lanche custa 8 centavos por aranha. O modo de preparo é simples, apenas fritando as aranhas e temperando-as com alho e sal. 4. Pernas de rã da França Em todo ano, 100 milhões de sapos são retirados da natureza para virarem alimento a cada ano e os franceses são de longe os que mais consomem. Os Estados Unidos são o segundo maior importador. Embora as pernas de rã sejam comuns na culinária francesa, é umiguaria em muitas partes do mundo. As rãs são criadas comercialmente em alguns países, como o Vietnã. Essa comida é rica em proteínas, ômega 3, vitamina A e potássio. 5. Insetos fritos da Tailândia. Esses são alguns dos alimentos mais exóticos e estranhos do mundo. Perto do shopping center Platinum Mall em Bangkok, está uma longa fila de vendedores que vendem pilhas desses insetos comestíveis. Desde escorpiões grelhados no espetinho, até insetos fritos separados em pratos de aço. Apesar de serem insetos, eles não têm um gosto tão ruim como é de se imaginar. 6. Ratos da Índia um ratinho, recém-capturado e bem temperado é o cardápio atualmente cobiçado de algumas tribos do nordeste da Índia. O sabor da carne é como o de frango, mas com um toque de borracha. Ela é considerada uma iguaria, cozinhada em épocas de festas e confraternizações familiares. A carne costuma ser fervida em água com sal e pimenta, vegetais, folhosos e gengibre. 7. RAGUIS DA ESCÓCIA O raguiz é feito com pulmão, estômago, coração e fígado de ovelha. O estômago é recheado com carnes de órgão, sebo, aveia, cebola e temperos fervidos com todos por cerca de 3 horas. O prato é tradicionalmente servido com nabos, purê de batata e uma pequena quantidade de whisky. 8. VERMES DE COCO DO Vietnã. Esses vermes são uma forma de larva de besouro, que se parece com vermes enormes. Os besouros colocam seus ovos dentro de cocos e as larvas crescem dentro. Esses vermes são considerados uma iguaria para os vietnamitas, que os comem de várias maneiras. Está se tornando mais popular entre os turistas, às vezes eles são fritos, às vezes fermentados, em um ensopado e às vezes comidos crus. 9 queijo podre de sardenha itália o casu marzu que significa literalmente queijo podre é a mais estranha o modo de preparo é bem exótico o queijo envelhecido recebe alguns buracos e é deixado ao ar livre para que moscas depositem nele seus ovos quando os ovos são abertos as larvas dos vermes começam a se alimentar do queijo forte